Considerações sobre a relação entre a televisão e a sociedade, Anselme e Ap. parte 2. Os fustigadores da crítica ao espetáculo não deixam de sublinhar, por outro lado, que essa crítica às imagens é, ao menos hoje, mas talvez desde sempre, anticientífica, antidemocrática, religiosa e antiprogressista. Criticar a televisão hoje equivale, aos seus olhos, a condenação do livro efetuada por Platão, e em seguida escreveu muitos livros, uma atitude, portanto, ainda mais hipó hipócrita e impraticável na realidade. Mas vale, portanto, segundo eles, utilizar bem o novo meio quando aparece. Convém, então, sublinhar desde já que a estrutura essencial da televisão não é somente ligada à imagem. A TV não é essencialmente uma transmissão de imagens. Os meios eletrônicos podem também dirigir-se a sentidos diversos da vista, sem que mudem muito. Basta a demonstração de um simples fato. Algumas das críticas, talvez mais pertinentes à televisão, como aquelas de Theodora Adorno e Gunther Anders, sobre as quais retornarei, foram desenvolvidas nos anos 30 e 40 e se aplicavam então somente ao rádio, porque a televisão ainda não existia. No livro O Homem Antiquado, de Anders, publicado em 1956, vê-se que ele começou sua análise dos meios de comunicação falando do rádio e acrescentando pouco a pouco observações sobre a TV, sem que mudasse nada de essencial em sua argumentação. As famosas considerações de Adorno e Horkheimer sobre a indústria cultural, publicadas em 1947, foram desenvolvidas analisando o cinema e o rádio, a televisão apresenta muito menos analogias com o cinema, apesar de se tratar sempre de imagens, e que um mesmo filme possa ser projetado no cinema ou transmitido pela TV, do que com o rádio, embora as transmissões radiofônicas e televisivas não sejam impermutáveis. Mas nos traços essenciais, TV e rádio são semelhantes entre si, e não foram modificados desde o início. Cada ouvinte ou espectador está isolado em seu cubículo doméstico, onde o mundo lhe é fornecido em casa de forma escolhida pelos outros. A questão essencial não é se transmitem imagens, imagens e sons juntos, ou somente sons. Essenciais são a relação social entre indivíduos, e a relação entre o indivíduo e o mundo. Além disso,. Hoje, frequentemente, nem mesmo se assiste à televisão, mas ela serve somente para proporcionar um ruído de fundo. Outras vezes, com o Zap, com as telas divididas em mais telas, com os spots publicitários ou com os videoclipes, não se vê nem mesmo mais imagens em sentido normal, mas somente uma amontoada de cores em movimento no qual não se presta nenhuma atenção. Alguns críticos da televisão, como já citado Postman, associam sua crítica da TV a uma crítica geral do predomínio moderno da imagem sobre a palavra falada e escrita, sustentando, por exemplo, que a imagem suporta tanto mais contradições ocultas quanto suporta o discurso escrito, e que, no fundo, somente a escritura, isto é, o texto isolado e impessoal, educa para o pensamento coerente, lógico, analítico, objetivo, destacado e racional, e ensina a classificar e a deduzir, enquanto a imagem, a partir da fotografia, é uma violenta exposição de fatos desordenados e fora do contexto, que frequentemente contém juízos dissimulados. Esse tipo de consideração é sem dúvida interessante, mas diferentemente do que se afirma muitas vezes, a crítica aos meios eletrônicos não é a simples continuação de uma longa tradição, sobretudo francesa, de desconfiança em relação ao olhar e a favor do corpo ou de outros sentidos ou a favor de uma noção fetichizada de imediatismo. Em cada caso, essa filiação da crítica do espetáculo a uma pressuposta desconfiança geral na imagem não é, com certeza, reencontrável em Debord, que não somente realizou cinco filmes, diversas obras de colagem e uma revista, a Internacional Situacionista, que estava entre as primeiras revistas intelectuais a conter imagens, mas também escreveu, no prefácio do Panegírico II, composto quase exclusivamente por fotos, com legendas e publicado posthumamente. As mentiras dominantes da época estão em condições de fazer esquecer que a verdade pode ser vista também nas imagens. A imagem, que não foi intencionalmente separada de sua significação, acrescenta muita precisão e certeza ao saber. Ninguém duvidou disto antes dos recentes últimos anos. Eu me proponho a lembrá-lo agora. A ilustração autêntica esclarece o discurso verdadeiro como uma proposição subordinada que não é nem compatível nem pleonástica. Fecha aspas. Não quero, todavia, repetir as diversas análises críticas sobre a televisão enquanto produto da sociedade capitalista tardia, dado que seguramente vocês já as conhecem, sem pretender necessariamente exigir que se trate das melhores ou das únicas críticas, utilizo como pressuposto aqui os textos sobre os meios de comunicação de massa, escritos por Debor, por Theodor Adorno e por Gunther Anders. O Homem Antiquado, a principal obra de Gunther Anders, não foi publicada no Brasil. Anders, um filósofo alemão nascido em 1902 e morto em 1992, era na origem fenomenólogo e discípulo de Husserl. E de Heidegger, mas a experiência do nazismo e do exílio na América, onde teve de trabalhar em uma fábrica, conduziu a uma crítica fundamental da sociedade industrial. Particularmente famosas são as suas considerações sobre a bomba atômica. Encontram-se em seu pensamento algumas referências ao marxismo, mas ele consiste essencialmente em uma consideração sobre a relação entre o homem e o mundo com categorias fenomenológicas, às vezes similares àquelas de Husserl ou de Heidegger. Falam, porém, de fenômenos atuais e levam a consequências políticas radicais. O próprio Anders indica suas três teses fundamentais. Nós, homens, não estamos à altura da perfeição dos nossos produtos. Aquilo que produzimos excede nossa capacidade de imaginar e nossa responsabilidade. Acreditamos que nos é lícito ou absolutamente obrigatório fazer tudo aquilo que podemos fazer. O tema principal de Anders é a discrepância que existe entre os novos meios técnicos criados pelo homem, dos quais o caso mais visível é a bomba atômica. De um lado e de outro, suas capacidades de imaginar, sentir, pensar, que ainda são as mesmas, portanto antigas, antiquadas. No primeiro volume de O Homem Antiquado, Anders dedica os dois capítulos principais à bomba atômica, ao rádio e à televisão. Tratarei disso novamente. Evidentemente, não posso aqui fazer um resumo detalhado da obra de Anders.